Tchau, benvenuto, benvenuta a uma nova lezione di italiano. Aqui o canal Itália com Ana Paula, muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma nova aula de italiano aqui no canal Itália com Ana Paula. Eu sou a Ana Paula e ensino italiano principalmente para falantes de língua portuguesa. E na aula de hoje nós vamos estudar algumas palavras e algumas expressões, como podemos inserir num contexto do nosso dia a dia algumas palavras e expressões que nós estudamos, nós últimas aulas, com a letra da música La Minha História Fralenita, de Gianluca Grignani. Na aula anterior, nós vimos todos os sons da língua italiana, toda a fonética da língua italiana, e na aula, na penúltima aula, nós vimos o que diz a letra dessa música, que inclusive tem a versão em português. Será que a letra tem a ver com a versão em português ou é completamente diferente? Então, se você não assistiu a essas duas últimas aulas, assista, porque estão imperdíveis! E hoje nós vamos ver algumas, algumas palavras e expressões interessantes da letra dessa música. E se você gosta do meu jeito de ensinar e gostaria de aprofundar os seus conhecimentos do italiano, acesse italiaconapaula.eu que lá você vai conhecer o meu método, o método Vita, Vivere in Italiano e quem sabe você pode oficializar aí os seus estudos italianos sendo um meu aluno Tem um verso da música em que ele diz Mas si lo solo sai, lo solo sai, o que é isso? O que, que é só so e sai? São... Verbo sapere, conjugados no presente do indicativo. Io, que não, não precisa sempre expor o pronome, dizer o pronome, né? Io lo só so, ou io non lo só so, a forma negativa. Tu lo sai, ou tu non lo sai. E lui o lei, ele ou ela, lo sa, lui o lei, non lo sa. Isso significa eu sei, eu não sei, e eu não só, tu e eu não só, tu lo sai, tu não lo sai. Então a conjugação é: eu só, so, tu sai, o oh, lu o oh, lei, sa. Como a gente pode formar frases, por exemplo, pedindo indicações utilizando esse verbo saber, é saber. Então, por exemplo, se você quer saber onde fica algum lugar ou como chegar em algum lugar, você pode dizer assim. Se você estiver tratando com uma pessoa, que você a trata de modo informal, ou seja, usando o tu, você pode dizer: mi sai dire faccio per arrivare alla stazione? Você sabe me dizer como é que eu faço para chegar na estação? Sai per caso dove la Piazza San Marco? Você sabe, por um acaso, onde fica, onde é a Piazza San Marco? Sai dire dove si trova la fermata? Più vicina? Più vicina? Então, aqui nós vimos, olha só. Mi sai dire? Sai dire como? Sai dove? SAI DIRE DOVE? SAI DOVE? E por aí vai. Essas são algumas uh, formas, algumas construções para se perguntar, pedir informações, perguntar algo a alguém. Uma outra forma de usar esse verbo SAPERE muito, muito fácil é com SAPERE più infinito. Ó, o, sa o verbo SAPERE mais o infinitivo. Por exemplo, SAI COCHINARE? Sai ballare, você sabe cozinhar, você sabe dançar? Sai cantare e por aí vai. Agora você, pense num verbo em italiano que você conhece, ou se você não souber, dá uma procurada aí no Google Tradutor e coloque aqui nos comentários essa pergunta. Sai mais o que você quer saber? E aí, a pessoa que lê seu comentário pode te responder, se si, ou no. Se si, so cucinare. Não, não sou cutinare. Sim, sou balare. Não, não sou balare. Essa seria a construção para uma resposta para esse tipo de pergunta. Sim, sou cutinare. Ou sou. So, simplesmente sim ou não. Mas usem o, o, o só porque para praticar esse verbo saber, né? Ou não, não sou cutinare. Ah, mas eu posso usar aqui aquele lo? Porque você disse aqui em cima e eu lo só so, e eu não lo só. So. agora Basicamente é o seguinte. Quando você faz essa construção aqui, ou seja, do saber, é mais um verbo no infinitivo que representa uma ação, não precisa inserir o pronome lo. Por outro lado... Esse lo se usa quando se trata de uma resposta a uma pergunta que, que, que, que se refere a uma informação, a algo do seu conhecimento. Como, por exemplo, aqui: Como faço per arrivare alla stazione? Me sai dire como faço per arrivare alla stazione? Se sì, lo so, allora deve andare dritto lungo questa strada e blá blá blá. Ah, sai do vela Piazza San Marco? Sim, sì, lo so, ou oh, não, não lo so. Sai dire dove se si trova. Você consegue entender a diferença? Um outro verso da música che è quando ele diz assim, oh, perché conosco quel sorriso, di che ha già deciso, conosco quel sorriso, vamos focar nesse verbo aqui, conosco, che è conheço, io conosco, eu conheço, conosco quel sorriso, conheço aquele sorriso, o verbo é conoscere. Algumas pessoas que estão estudando a língua italiana têm dificuldade em conjugar aqui verbos com essa terminação, xere. Então, não são muitos os verbos com essa conjugação. Os mais famosos são conoscere, nascere e crescere. Note que Uh, quando você vai falar o verbo no infinitivo, olha onde fica a sílaba forte, a sílaba tônica. É uma sílaba anterior a esse final, xere. Ó, conoscere. É o no. Nascere, crescere. Não é conoscere, nascere e crescere. Não. É conoscere, nascere e crescere. E aí o que acontece? Na conjugação, por exemplo, ele disse aqui: conosco com ele sorriso, em se tratando de io. Esses verbos são irregulares, ou seja, a terminação diferencia um pouco, variando de pessoa para pessoa, né? Se se trata de io, tu, o lui, o lei. Então, olha aqui. Quando se trata de io, é io conosco, io nasco, io cresco. Ok? Cresco e volta che imparo. Eu cresço cada vez que, que aprendo. Cresco e volta quem imparo. Essa é a terminação em se tratando da primeira pessoa. Eu. Eu conosco, eu nasco, eu cresco. Mas em se tratando de tu, tu conosce. Vou colocar aqui. Ó, conosce com o sorriso. Lui ou lei, ele ou ela. Conosce com o sorriso. Conoshe minha cugina Anna? Você conhece a minha prima Ana? Ah, Conosce um uh, bom restaurante em questa zona. Esse, neste caso aqui, pode ser, ela conhece um bom restaurante nos arredores, mas pode ser também... Quando se usa o lei no italiano, isso, esse lei, que significa ela, é um tratamento formal. Quando você usa o tu, é um tratamento informal. Quando você usa lei, é, você está chamando de senhor, senhora. Portanto, pode ser usado, seja se dirigindo a um homem, como se dirigindo a uma mulher. Se usa o lei para ser formal. Então, por exemplo, se você quer pedir uma informação para alguém né, na rua, você vai tratar aquela pessoa formalmente, você... Né? Quer perguntar se tem um restaurante, um bom restaurante ali nos arredores, você pode perguntar Conosco é um bom restaurante, quinzona? Conosco, ok? Então, é isso, o que você tem que gravar aqui, dessa informação, desses verbos aqui Conosco, nascere, crescere Que em se tratando de io, é io conosco Não vai ser io conosco, eu já vi isso Não é assim que se diz, é io conosco A terminação com o tu e com o lui ou com o lei, é esse xe ou xi, tá bom? Então, é tu conosce, terminando com i, e lui ou lei conosce, terminando com e. No caso de io, é io conosco, io nasco, io cresco, tu conosce, tu nasce, tu cresce, lui conosce, lui nasce e lui cresce, terminando com e. Tem um outro verso em que ele diz assim, ó. Uguale, no, não credo io, Uguale, uguale. Uguale, no, não credo io. Então, olha só. Contrário de uguale, uguale, significa igual. Contrário de uguale é diverso. Igual ou diferente. Por exemplo, abbiamo le magliette uguali. Só que é plural. Nós temos as camisetas iguais. Siamo uguali. Somos iguais. La pensiamo uguale. Pensamos do mesmo jeito. No caso de diferente, abbiamo le magliette diverse. Siamo diversi. Somos diferentes lá pensamos diversamente. E aí ele diz, não credo eu, não credo, não credo significa não acredito ou acho que não. Então, não credo é igual a não penso, que pode ser igual a credo de no, acho que não, penso de no. Isso daqui, não credo, não penso, credo de no, penso di no, significa acho que não. Então, se estiver respondendo alguma pergunta, estiver falando com alguém, enfim, é, ah, a pense que domani piove, penso di no, credo di no, mas ah, não credo, hum, não penso, é exatamente a mesma coisa. No outro verso da música, ele diz assim ó, ora que faz, cerque una scusa. Você andar e vai. Ora, que fai. Vamos focar nesse que fai. Que fai. Ao pé da letra, significa o que você faz. O que tu fazes. Isso aqui se trata do tu. Ora, tu que fai. Que fai. Io faccio, tu fai. E lui io lei, fa. Então, aqui se trata do tu. Ok? Tu que fai. Fai. Mas na prática, né? Literalmente é isso, ao pé da letra é o que você faz. Na prática, esse que faz pode significar ou o que você está fazendo, não? Ora que faz, que fai adesso? O que você está fazendo agora? Que faz? Que faz? Ah, estou guardando o celular. É. Que é a mesma coisa que dizer o que você está fazendo. Ou pode significar também um futuro. Que faz domani? Você usa o verbo no presente para se referir ao futuro. Que faz domani? O que você vai fazer amanhã? Que faz venerdì? O que você vai fazer sexta-feira? Que faz domenica pranzo? O que você vai fazer domingo no almoço? Então, repetindo, que fai pode se referir, né? Você pode estar perguntando a uma pessoa o que ela está fazendo naquele momento ou o que ela vai fazer nos próximos dias ou nos próximos minutos. Que fai adesso? O que você está fazendo agora? Você pode colocar o verbo no futuro? Claro que pode. Que farai domani. Não tem problema, mas você pode usar um simples que fai domani, que também está correto. É o que você vai fazer amanhã. Que fai O que você vai fazer sexta-feira? Que fai domenica pranos? O que você vai fazer domingo na hora do almoço? E por fim tem um outro verso em que ele diz assim. Perché a volte un uomo va anche perdonato. A volte un uomo va perdonato. Che tende interessante qui in questa parte di a volte un uomo va perdonato? A volte un uomo vá perdonato. Queria focar em, em dois pontos nessa mesma frase. Em primeiro aqui, olha aqui o advérbio de frequência a volte. e depois a gente vai ver esse vá perdonato. Por que, que é utilizado dessa forma? Essa construção, enfim, é, qual, o que, que tem de interessante nisso daí? Então, como advérbio de frequência, vamos ver alguns dos mais utilizados, né? Então nós temos esse a volte, que significa às vezes. Nós temos também, olha aqui ogni tanto, ogni tanto, é de vez em quando, ogni tanto, ogni tanto un uomo va perdonato, de vez em quando um homem tem que ser perdoado, a volte, às vezes, um homem tem que ser perdoado, ou oh, nós temos também sempre, um homem va sempre perdonado. um homem tem que ser sempre perdoado, que é d'accordo, eu não, eu não sou d'accordo, Però é um exemplo, um exemplo aqui com essa frase, né? É o uomo vai sempre perdonado, sempre. Nós temos também o spesso, spesso é frequentemente. É bem provável que você já tenha ouvido essa palavra aí do italiano, spesso. Então, spesso, o nome va perdonado, o nome va perdonado spesso. Um homem tem que ser perdoado. Frequentemente, muitas vezes. Spesso. Sinônimo de spesso, porque você fala, Ai, mas spesso é frequentemente? Não tem frequentemente em italiano? Frequentemente ou com frequência. É igual, não? Ó, com frequência. Spesso. Um sinônimo de com frequência ou frequentemente. E aí nós temos também nunca, nunca, como se diz em italiano, nunca se diz... Mai, o nome não va mai perdonato. Que é d'accordo? Olha só, os adverbios de frequência mais comuns de se ouvir em italiano. A volte, ogni tanto, sempre, spesso, que significa frequentemente ou com frequência, e mai, que significa nunca. E bem interessante nessa construção, né? Va perdonato, vai perdoado, vai perdoado, mas isso quer dizer no italiano? Quando que o italiano usa essa construção? Quando ele quer dizer que tem que ser feito algo. Neste caso, tem que ser perdoado. Olha aqui, deve ser, deve ser. em questo caso deve ser perdonato. Por exemplo, se você diz que qualcosa va mangiata, o il pane, Vai mangiado entro domani. Esse pão tem que ser comido até amanhã. Entro domani. Até amanhã. O pannolino vai cambiado ogni volta ogni volta que o bambino fa la pipi. fralda tem que ser trocada cada vez que a criança fizer xixi. É essa a ideia que dá quando você usa o vá mais o verbo no participio, não? Perdonare, perdonato; mangiare, mangiato; cambiare, cambiato. Como último exemplo, podemos colocar aqui, ó, la Bíblia. La Bíblia, Bíblia, se diz Bíblia, la Bíblia va studiata con atención. La Bíblia va studiata con atención. A Bíblia tem que ser estudada com atenção. Então, a ideia desse vá mais o verbo no particípio dá essa ideia de tem que ser feito dessa maneira. Então, la Bíblia va studiata. A Bíblia tem que ser estudada. O pannolino vai cambiado. Precisa trocar a fralda. Il pane va mangiato entro domani. O pão tem que ser comido até amanhã, porque depois estará velho, não será boa no pior da mangiare. Espero que você tenha gostado dessa aula e dessas dicas. Me conte aqui o que você achou dessas dicas. Se ficou alguma dúvida, Comente com alguns exemplos e não se esqueça, coloque aqui a sua pergunta para o próximo aluno que assistir a aula, que ler o seu comentário, né? SAI, mais o verbo ali, qualquer coisa que você quer se perguntar, se a pessoa sabe fazer alguma coisa, pergunte. SAI CUTINARE? SAI BALARE? SAI PARLARE uh, em inglês? E não se esqueça, me siga nas redes sociais, deixe o seu like nesse vídeo, e nos vemos, nos vemos. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, ok? Um beijo, te vediamo proximamente. Tchau!